A Dragon Lore é com certeza a alp mais icônica de todo o CS:GO. Lançada no dia 1 de julho de 2014, essa skin sempre foi moção de consumo. Eu comecei a jogar CS:GO no final de 2016 em 2021 eu consegui, nada mais, nada menos, que a melhor Dragon Lore do mundo e com float especial 0.00001337. É bizarro, essa skin parece que foi feita para mim. Eu não troco por nada, é a única skin do meu inventário que eu só vendo assim. Maluco. brotar me oferecendo um valor de 200 mil dólares. Caso contrário, eu não vendo por nada. É a minha skin dos sonhos e era a skin mais bonita do CSGO, na minha opinião. Eu digo era porque eu apresento para vocês a Dragon Lore 2.0. Peguei um... Peguei, peguei, peguei um, e que pai tá quente Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pachorro 337. Continua sendo a mesma Dragon Lore que eu me apaixonei, porém dourada e texturizada. Melhor ainda, criada por um brasileiro. Vem comigo que eu vou contar tudo pra vocês. Música God essa customização da Dragon Lore foi feita pelo Ernesto O nick dele é Godzera E seu canal no YouTube é esse daqui, o Players. E ele, além de criar skins do Zero Também pega uma skin já existente E passa para outra arma que não possui essa skin Fora as melhorias né, As novas versões que ele faz de skins Que já estão no jogo e são populares Como é o caso da Dragon Lore 2.0 Que eu não preciso falar muito Eu vou deixar o canal dele na descrição, rapaziada E Tem alguns vídeos interessantes, como por exemplo Como criar uma skin de CSGO Eu que sou apaixonado pela Dragon Lore, peguei Agora, essa Dragon Lore 2.0 que ele criou, tem um link nessa Dragon Lore, rapaziada. Mano, eu tô apaixonado, tá ligado? Porque uh, a ilustração da Dragon Lore não mudou em nada. Continua sendo a Dragon Lore que conhecemos, porém texturizada e dourada, né? Não amarela. E a Dragon Lore, por tudo que representa, merece ser uma skin de ouro. Eu vou jogar com ela, tô nem aí. Bora, rapaziada, eu vou jogar. Fundo. É, eu vou jogar solto, mano. Cada round eu tô num bomb. Não, nada pro fundo, aparentemente também. Mas ela já tá amassando, já. É queda, é queda, o último Não é queda, não. Tá aqui. Não é queda, não? Maravilha. Vou comprar só uma diga porque eu vou economizar cada centavo pra ter alpe o quanto antes. Vou abrir, cara. Vou abrir e segurar. Caiu aí, queda. Agora tá aqui, tá pegando todo mundo, Fortíssimo. Ih, quer outra, Gugu? Já vai, Bolts. Tô falando hein? Quer outra? Vou puxar minha Alpzinha já. E é isso, rapaziada. Essa é a Dragon Lore 2.0. E assim, eu, eu não tenho o que reclamar dela. Porque, pô, ela tem tudo que a Dragon Lore que conhecemos tem. Porém, ela não é amarela, ela é dourada, né? E eu acho que, pô, Dragon Lore merece isso. A Dragon Lore merece ser uma skin de ouro, enfim. Tem meio, Dog. Aqui nada, galera. Ih, rapaz. Nossa, é profundo. Aqui é a Rafunzel. Peguei um. Passou, oh, passou madeira dois. Boa. É bonita, viu, mano? Me gusta, me gusta mucho, Me gusta mucho. Ele me dá suerte. Cala a boca, cala a boca, Sai daí, sai daí. Meu pai amado, que skin fenomenal. Podia ser assim o CS de verdade, né? Nessa textura aí. Opa. Peguinho aqui, o cara tava solo. Aqui. Vou voltar. Mano, eu sempre fico preocupado aqui com, esse, com essa poção, porque na cabotiga tinha como os caras subirem ali. O outro bem aí. Tem, os dois inimigos os dois Pode deixar o, o pai. Daí dog, já tava pronto. Peguei. Boa. O outro aí também. Passou, hein? Bangou. Maravilha, Snow. Eu vou jogar. Olof esse round, galera. Mano, de verdade, eu não tô nem aí. Eu vou respawn até o final da partida. Tentar fazer uma movimentação aqui. Pescar a queda rápido. Vixe, o cara me ferrou com essa moto mano. Tudo meio. Tudo? Tudo meio? Cara, eu tô fundo avançado, mas eu tô sem visão, Dog. Eu tô esperando eles avançarem. Tudo tem... é muito relativo. Mano, tem alguém fundo? Peguei. É você fundo, tô, Filipão? Tô com... Vou bangar pra você, netinho. Não tem o um bang. Os dois, Meu Deus, como é que eu vou surpreender É bang, Dog? Peguei um. Confia que o pai tá quente Dragon hoje. Maravilha, rapaziada. 8 barra 0. Mano, Dragon Lord tá na é minha história, tá ligado? Não é a Dragon Lore 0.001367. Não, mas é Dragon Lore, papai. Ih, rapaz, já vou. Já vou voltar aqui pra ajudar. Relaxa, eu tô chegando. O problema é que pode ter meio também. Cara, eu odeio, mano. Eu odeio esse, esse meio aqui da maneira que Tenho tá. Tem um aqui. Você tá fundo, né, Felipão? Vou um Peguei um. Mano, vou meter o louco. Tem fundo. Tem fundo pro meu fundo. fundo. Tem aqui. amor eu tô Não tô full circle. Peguei. Tem mais aqui. Peguei. Cadê? Certeza ele que tá? Cara, ali estava. Só se ele voltou, mas ele me comeu. Tô com medo, mano. Boa, rapaziada. Nossa, já comeu o meio. Quem ninguém meu, velho. Né? É, já estão deitar, velho. Meu, aí chorou um pouco. foda que eu não tenho um bang nem nada, mano. Vem cá, galera. Agora ferrou um pouco. Tá lá. o 7 é inevitável, mano. Essa Cubble é horrível. Juro, a Cubble antiga era um mapa sensacional. Essa daqui é horrível. Vai, tio. Ele vai ver, velho. Susto, cara. Tem aqui, tem aqui. Meu Deus. Tem queda, galera. Calma aí. Tem aqui. Será que os caras veem o bico da Alp, mano? É, é, é ah, ah, ah. Saíram correndo. Eu tudo errado Eu buguei todo, mano tá bugado, desgraça. Só vai até um segundo Só vai até um segundo então vamos desandar, mano Nunca joguei esse mapa Não sei se ele ia ser ou TR Então vamos concentrar aqui Vamos garantir Pra não correr o risco de Enfim Acabar tomando a virada aí Quando o Ralph virar Tem o Lofi Trouxe da galera. Agora eu me ferrei. Nada. Tem aqui. Vem pra cá, galera. Tá aí os dois. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, Será que ele é me veio? Não quer flash? Não, não, não, não, não. faz flash, não faz flash. Acho que esse cara veio olhar aqui, Snow. Valeu. Um milhão de inscritos, estamos quase lá. Então, por favor, se inscreva no canal. Só um clique e esse clique faz toda a diferença pra mim. Então, eu não vou querer que eles estão ligados já que eu tô avançando. Vou tentar fazer um. Tenta abrir aqui no trade dessa. Mano, errei toda a movimentação. Ai. Morreu queda aqui, gente. Tem entrando o Olof. O O Vem, queda, vem. Tô indo cross, segurar. É, é B, quer dizer, é B, é B. Nossa. vai ter queda, Doug. Confia, mano, Confia. que marotadinha, papai. Tem tá fazendo um avanço fundo aqui, mano, na cara de pau. Vou nem bangar pra não avisar que eu tô rushando. Só não vai estar marcando da base, né, velho? Matei o meio, vou voltar. Muita cara de B. Muita carinha de B, velho. Vamos botar a tá? Tá, fechou. Vamos botar a Nossa. Estava, né? Se liga aqui. um desgraçado, tio. Desgraça, filho de uma puta. Eu fico Você que se Ah, tá. Vou pegar. Desceu já. Não. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Olha o que eu vou fazer, Filipão. Meu Deus. Ah! Eu escutei ele aqui, mano. Só que eu ia passar no buraquinho e eu travei. Travei. Uh, eu tô só, eu tô só, pode ficar. Nada contra a AWP do mano, rapaziada. A Alp dele é sensacional, mas. Pô. Peguei um aqui. Vou voltar. Tem aqui, eu me ferrei, vou morrer. Vai ser pra, vai ser pra, vai ser pra. Já avancei Tem aqui, galera. Eu vou tomar bem gostoso. Deixa eu tentar uma puta que banda de merda que eu né? Peguei um aqui. Acho que tinha mais, rapaziada. É, tá. Avançou não vai avançar mais? mais. Acho que vai vir, né? Aqui Vai fugir não, não vai. Hoje não. Você entendeu? se não entendeu, vai se fuder. Fazer o avanço de queda aqui já faz um tempo que eu não faço. Queda tem? Tem sanidade, tá? Tem mais. insanidade. Tô contigo, Dalton. Vou almoçar? Vou sair, mano. Tá mal, tô entendendo aqui. Vou sair, né? <risos> Vou bangar. Tem aqui. Banguei. Ué, cadê o outro? Nossa. Onde? Ele tá lá, Sabe nem o nome da posição, né, Pipão?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 comendo no meio, subindo lá. Eu e o torch vamos pelo fundo. É coisa. Ué. Quem que matou ele pra mim? Boa, galera. Linda. 29 4. Tomei. Não. Ai. Vou tentar pegar esse meio aqui, mano. Filha da mãe bangou na hora. Aqui já era, nada, peguei. Peguei fome. Come aí, come aí, comer O cara comeu a Molotov, mano. Come aí, troca aí, velho. Ó o netinho, olha o netinho. Véio. Mais um esse dele. Mais um. Ixi, mais um ex netinho. Tá queimando, tio. Direita aí, ó, escutei. 20 de vida. Isso um minuto, velho. é um minuto. x1, hein? Bomba... Nossa. Nossa. Não, o Snow jogou muito, mano. 20 segundos. Véio. Tá aí, tá aí, tá aí. Galera, presta atenção. Eu vou. Vem todo mundo aqui em direção a B, mas fica na calma, tá ligado? Tem que fazer barulho. Eu vou, eu vou pescar o Olof e aí vocês, mano, cai queda, tá ligado? Já pegando o rei da A e eu vou entrando, mano, eu vou entrando pelo Olof mesmo. Não, fazer Você fazer não. granada, sem fazer granada. Só marca aí, o avanço, avanço queda pra não morrer. E ainda netinho. Tem queda, tem queda, tem queda subindo. Cara, esse fogo vai me ferrar não. Entra, entra, entra aqui. Bora aqui, mano. Tá, porta, porta. Como que eu errei esse tiro, mano? Pode ter marotado o galinheiro, viu? Nossa, tá, galinheiro. Galinheiro, galinheiro, galinheiro. Joga junto, joga junto. 1x1. O cara tá 1 barra 17, ele vai fazer o round do jogo. Ele tá 1 barra 17. Valeu, valeu, valeu. <risos> Não foba não foba linda, linda. Legal. Linda. Mais um pra Muito nós. estamos chegando, tamo chegando, tamo chegando. Tamo chegando pra dar o auxílio moradia. Ai. Mano, se quiser mano se quiser ir pra B, tá livre a B que Quero Do ver isso aí. O cara não smoke, tá? O cara não smoke aqui. Né? Como? Costa, costa, costa, costa. Filha da mãe, mano, ah, é fez um barulho na hora... Boa, rapaziada, esqueça, mano. 37 15, é Dragon Lord, tá ligado? Eu tenho uma história com essa Alpe, adorei, sensacional. Lembrando, dois vídeos novos todos os dias, então, por favor, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14 e 19 horas, para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano, Zé eu vou ficando por aqui, até o um próximo vídeo do Kota 1337 Fá! No!